Bom dia nesta sexta-feira daqui a pouco eu estou dando aula aos meus alunos do direito facet, em direito ambiental. Já tá tudo preparado, né, através do, do aplicativo Meet Google. E hoje eu estou para passar apenas um recado rápido para vocês, dizer que realmente a pandemia é uma realidade, devido, provavelmente, é, a causa dessa pandemia, a destruição do meu ambiente, de vista que o ser humano está degradando os habitats da terra, dos ecossistemas naturais, e os animais estão invadindo as áreas urbanas. E, com certeza, esse novo coronavírus, que já era provido de animais, né, tinha nas, nas vacinas de é, cães, de cachorro, e que evoluiu para um vírus né, que que começou na China mas como poderia também ter começado nos Estados Unidos, ter começado na Europa como foi a gripe espanhola que não era da Espanha né? Foi do, começou nos Estados Unidos enfim, onde houve degradação ambiental sempre a possibilidade de pandemias né? e, e temos que realmente enquanto cientistas ainda pesquisando a cura temos que aguentar a barra temos que ter paciência, né, o governo atual brasileiro é um governo de um neoliberalismo, né, atrasado, e essa pandemia veio e desmascarou totalmente, né, a política da privatização, a política do neoliberalismo, porque se não fosse o Estado atrás de socorrer né? as pessoas, nós estávamos uma situação muito pior, né, os planos de saúde não existem, né, os hospitais privados não existem, porque não tem equipamentos, adequados E o governo brasileiro, com sua é, profunda ideologia atrasada, sequer providencia, consegue providenciar respiradores para a população. Né? As pessoas chegam nos hospitais, não tem respiradores suficientes, por isso morrem do coronavírus. E por isso que é importante o isolamento social, tendo em vista que com o isolamento social... Há um retardamento, né, há um, um devagar de pessoas che ao chegarem nos leitos de hospitais, pelo menos obedecer uma certa fila, mas que infelizmente essa fila não está existindo porque falta justamente equipamento nos hospitais públicos, nos hospitais de campanhas, porque está provado que a privatização não tem, não tem futuro para a população, né, num momento desse realmente é o Estado que socorre se não fosse o Estado esse Estado do bem-estar social esse Estado que nós pugnamos sempre que alguns acham que é comunista que alguns acham que é socialista que não é é uma realidade né e não adianta essa discussão é, baixa de de ideologia que é comunismo que não é que, que não é comunismo que não existe né o mundo inteiro é um é um mundo de bem-estar social. Né? Na Europa, nos países avançados, Nova Zelândia, Escandinávia, Alemanha, todos eles são política de bem-estar social, onde a população foi assistida, na China capitalista, em todos os lugares onde houve assistência à população, as pessoas estão conseguindo controlar esse, essa pandemia, que, repito, é devido a né, destruição da natureza. E, infelizmente, né, há uma possibilidade maior de, cada vez mais, se nós não mudarmos o nosso comportamento, essas pandemias vêm com mais força ainda né, para atingir a população mundial. Uma prova disso é, é a política é, de devastação nas florestas né, do, do atual governo brasileiro, que uma coisa não está separada da outra. né? Deus fez a natureza, Deus fez, distribuiu os bens para o homem, o homem vai lá e destrói. Não cuida da natureza, acha que as coisas são infinitas, que não não foi o homem que criou a natureza, não foi o homem que criou a água, não foi o homem que criou o oxigênio, não foi o homem que criou a terra. né? É uma dádiva. E aí você... É, destrói essa dádiva, consequentemente, há uma resposta concreta sobre essa degradação. E essa pandemia é, sem sombra de dúvida, né? uma resposta, é uma manifestação, uma resposta não, porque a natureza não responde, ela se manifesta. Se você degrada um ecossistema vivo, consequentemente, esse ecossistema vai, vai manifestar de uma forma terrível, né? Se você destrói os rios, se você destrói os ecossistemas, derruba as florestas, mata os animais né, do habitat, consequentemente, tem consequência. O ser humano está pagando por isso. Né? Aí tem aí, lógico, né, uma, uma certa preocupação né, com a política, porque é a forma de como a gente lidar com a economia. É claro que nenhum governo, nenhum político do mundo criou e nem inventou pandemias, doenças, mas é a forma de se lidar com ela e é um reflexo. A forma é encarar com a realidade, é se preocupar com o bem-estar social, é a vida humana, mais importante do que qualquer coisa, porque sem vida humana não tem economia, né? a economia vem depois, agora é preservar a vida humana. E um reflexo, né? a reflexão de que precisamos sim de é, mudar esse comportamento pós pandemia temos que mudar o comportamento humano em relação à natureza é, será que estamos bem? Será, por, será que devido a esse isolamento mundial porque que os golfinhos apareceu na baía de Veneza né? porque os, caram, os o, as tartarugas marinhas vieram em milhares desovar é, nas praias da Índia porque o habitat está mais limpo, porque o céu está mais limpo, porque está menos poluição. Isso é um reflexo porque o ser humano realmente está em ação antrópica, né, predatória, em destruir né, o meio ambiente. E essa consequência vai aumentar mais ainda. Então, o mundo pós-pandemia é um mundo em que a pauta principal é a política ambiental. É a preocupação do mundo inteiro sobre a questão do que nós estamos vivenciando aqui na Terra. O nosso comportamento, essa loucura completa, né? É claro que tem fatores psicológicos, tem fatores políticos, tem alguma ideologia, mas tudo isso foi, é, vamos dizer assim, desmanchado no ar. Porque é, o sistema capitalista está tá nu. O, a política de privatização acabou, não existe mais isso, né? Os bens particulares não servem para nada, a não ser o egoísmo de cada pessoa. Mas que tá, o que está se salvando é, o, é sem a, a política do Estado do bem-estar social no mundo inteiro. Até mesmo o, o, o neófito do presidente do Brasil, Bolsonaro, ele está aplicando uma política socialista quando distribui para 45 milhões de pessoas, né? Embora que aí há uma discussão que ele só queria R$ reais, mas o, o, o Congresso aumentou para R$ 500, aí ele disse que agora é R$ 600, enfim. Então, todas os, os, as coisas que estão passando hoje são políticas públicas, né? políticas de bem-estar social que estão tá se salvando. Só que quando você tem uma irresponsabilidade grande, uma, uma, uma mente pequena não está percebendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Todo mundo está se mudando. Os três grandes países do neoliberalismo, como a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil, estão sendo os mais afetados, porque justamente prevalece mais o interesse né, das privatizações do que o Estado. E está provado que realmente essa política está exauriu. E pós pandemia, né, nós vamos vamos discutir, sim, o estado de bem-estar social. Não estou pregando aqui o socialismo, nem o comunismo, nem o capitalismo moderado, mas estou falando de uma coisa séria, que é o bem-estar social. É a não poluição do ambiente, a não destruição da terra e a perspectiva que realmente temos que sair né, dessa surra, porque é uma surra que nós estamos vivenciando e o ser humano só aprende depois de uma surra a lição então a gente aprende e a lição é muito grande e a surra é muito grande e a gente percebe que realmente temos que mudar o nosso comportamento né, perante a terra perante o nosso meio ambiente perante a nossa convivência isso não é isso não é filosofia isso não é discussão política nem ideológica isso é uma realidade no mundo inteiro. É, a ICE, a ICE, a, os ecossistemas da Terra estão sendo destruídos, os habitats estão sendo destruídos, o ser humano está, está correndo, feito um louco para tentar sobreviver. A, a pobreza e a desigualdade, principalmente no Brasil e em outros países, uma boa parte da, do, da, do planeta, estava realmente degradado nos Estados Unidos que é o país mais rico do mundo onde a quantidade de quase 30 mil pessoas já morreram só em Nova York né atingindo os pobres as massas pobres que não têm direito a nada e também os ricos né do mundo inteiro então a gente está vivendo gente no, no mesmo no mesmo barco né nós somos companheiros dessa viagem, dessa odisseia, e que não tem menor sentido né, essa discussão se não colocar esses elementos em pauta. Né? Realmente o governo não presta, o governo presta, o governo não pode fazer nada, é, não adianta procurar culpado, porque na verdade é uma pandemia, né? é devido à destruição da natureza, é devido o comportamento do ser humano perante a terra, a degradação, esse sistema capitalista selvagem em que as pessoas lutam para ser ricas e se excluírem cada vez mais né, das, da maioria da, da pobreza do mundo. isso não está certo. Isso não está certo do ponto de vista filosófico, não está certo do ponto de vista ambiental, não está certo do ponto de vista... O direito não está certo do ponto de vista político, não está certo do ponto de vista religioso. Claro que não. Essas coisas acontecem, estão acontecendo, porque nós somos responsáveis e somos é, responsáveis pela saída. Se não tiver saída, é só a morte, é só a destruição. E a pauta principal, sem sombra de dúvida, é a sobrevivência dos seres humanos aqui na Terra e continuar com o isolamento social. Kátia, querida Kátia Farias, os morcegos exatamente... Kátia, os morcegos estão aí né, transmitindo, transmitindo doenças porque eles são, eles são retirados do seu habitat porque foram destruídos e eles invadem nas áreas urbanas não só os morcegos, como também até mesmo a escavação né, do, é, dos seres humanos ressuscitando bactérias que não, não, já não existiam mais, mas que eles, nós estamos cavando a terra, estamos ressuscitando aí a camadas já enterradas, né, bactérias que podem ir para o ar, e a destruição, gente, essa pandemia, infelizmente, é só um sinal... Professora Kátia Farias, é de uma coisa que pode ser bem pior, que aí não tem salvação, que é justamente né a destruição das camadas árticas, onde tem bilhões e bilhões de bactérias que podem né, ser devido à destruição do ambiente que os homens estão fazendo lá no Ártico, principalmente na região do das camadas polares da União Soviética a União Soviética, que é a Rússia, e que podem, sim, transformar todas essa, essa, essa, essas bactérias que vão para o ar e, e, e vinha a catástrofe, né? de um aquecimento global grande, que aí ninguém escapa. Ninguém vai escapar, porque quando o aquecimento, o aquecimento global dá um estouro mesmo, vai surpreender a humanidade inteira e não tem desculpa. Não tem desculpa, porque o que foi o comunismo, que foi o socialismo, né? o sistema capitalista está errado. Não tem como. A gente vivencia si um sistema de, de trocas, de exploração de riquezas, de destruição da natureza, de emissão de, de partículas, né? de poluição no ar. Não tem como. Então, o efeito de estufa, a destruição das camadas polares, né? a, o jogar de bactérias no ar, de vírus. Vai continuar se a gente não, não realmente aprender a lição. E a gente só aprende apanhando. Só aprende apanhando. Essa relação nossa com a natureza, essa relação nossa com o meio ambiente. Minha querida professora Cátia, isso é o que é a verdade. Você também escreveu aqui que também estamos sofrendo com. Não... É. Estamos sofrendo com a concentração absoluta da saúde nas capitais e grandes cidades, o interior sofre demais. Ah, o interior do sertão, a minha experiência, Cátia, é que, como um delegado lá da região de Princesa, o interior, pelo menos, uma parte da população está obedecendo. Cidades como Tavares, Princesa Isabel, mesmo com, com várias saídas, que tem passagem né, para as outras cidades lá do Vale do, do Paju e Pernambuco, né? Serra Talhada, afogados em Gazeira, Triunfo, Flores, etc. Mesmo assim, as pessoas estão no isolamento social, né? os prefeitos realmente tomaram conta, o bom de criar um comitê de organização de centro, estão cuidando muito bem e há um certo rigor. De vez em quando a gente encontra né, pessoas que tentam furar o bloqueio, mas o interior está assim. Agora, lógico, lá não tem, não tem equipamento, e eles estão correndo, né? No momento, perto aqui da capital, estão correndo a 200 quilômetros. estou correndo até de patos para cá. Recentemente, morreu aí um colega nosso, um agente de polícia, bem querido lá em paz. Então é isso. Essa é a realidade, minha querida professora Cátia. Então, para encerrar, para o estresse não tomar conta que a saída é a companhia dos livros, certo? Então, estou lendo de Antônio Carlos Belbrum, uma série de pensamentos acadêmicos sobre o delegado conciliador, né? O que fazemos lá na região de Princesa Isabel. Estou lendo para que a gente não possa, não precisar escavar tantos livros da biblioteca, né? Mas é importante, nesse momento, leituras rápidas, como a história do mundo, para quem tem pressa, né? Da editora Emma Mariotti, mais de 5 mil anos de história resumidos em 200 páginas, editora Valentina está aqui. A história do mundo para quem tem pressa. É que as pessoas sabem o que é que nós estamos, o que fizemos com o Planeta. A história da humanidade. Também estou lendo a história do Brasil, né, de Marcos Costa dos bastidores do Descobrimento da Crise de 2015 em 200 páginas, da editora Valentina, História do Brasil, para quem tem pressa. Eu indico também essa leitura, muito importante esses livros. E, e também, finalmente, né, uma coisa mais estudiosa, de um best-seller de, é, de Anne Leonard, da Natureza ao o que acontece com tudo que consumimos, a história das coisas, baseada é, num, numa história verdadeira, né, onde onde há já 212 milhões de pessoas que já lembram esse livro, a história das coisas, eu indico também a leitura, então nesse momento a minha leitura está resumido essa semana, nesses quatro livros, né, para relembrar a história do Brasil o que é que a gente está vivenciando esse, ao invés de um avanço, né, ao invés de ele escolher um professor e também um o empresário mais de juiz, a gente escolheu vamos dizer assim, uma pessoa com problemas psiquiátricos né, para subir o comando mas a história do Brasil ela realmente explica esse livro explica porque nós estamos vivenciando a história do mundo né para saber o espaço dos predadores né o mundo inteiro sendo degradado é importante que a gente possa se situar e a história das coisas para a gente saber o que é que nós estamos porque o sistema capitalista está realmente degradando o ambiente de uma forma grande e que tem ele saída no próprio sistema capitalista né da reciclagem, da reutilização do uso de é, de uso de economia normal que não polui então nós temos saída sim, mas esse livro aponta realmente qual é a saída que nós temos? Nós temos essa paciência, a nossa discussão. E, finalmente, uma coisa mais prática que estou a lidar né, com a população, a população mais simples do interior, mais pobre, mas é importante a presença de um delegado que possa reconciliar e diminuir os conflitos e a, e a violência. Então, era esse o recado que estou passando para vocês nessa sexta-feira, a véspera do Dia das Mães. E felicidade e um beijo para todas as mães que, se possamos comemorar no domingo. Minha mãe, com 80 anos, está isolada, mas ela está bem. E, e todas as mães se preocupam com a sua saúde, principalmente porque sem as mães não existe Deus na terra. Um abraço e até outra oportunidade.